Eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta no Clube Koi! Olha só, eu toda maga, toda bonitinha e rosa. A gente estava copiando o meu estilo anterior, porém hoje a gente vai copiar o meu estilo atual, que é Witch. Gótica Halloween Eu vi que chegaram várias coisas de Halloween Então a gente vai me transformar Makeover na bonita Makeover Olha só, estamos no nível 15 já Vamos ver se estamos com sorte hoje Não eu, eu, Ai, quase que essa só é a segunda vez que eu tô gravando o Clube Coi. Eu quero agradecer toda a comunidade do Clube Coi. Vocês são incríveis. Muita gente veio me oferecer ajuda pra saber como mexe no jogo. E eu peguei algumas dicas, como por exemplo, no PC é melhor. Aí eu, nossa, vou jogar no PC, né? Só que eu sou tipo uma em um milhão, literalmente. Porque ninguém mais tem esse mesmo problema que eu. E eu tive o seguinte problema. Não consegui instalar o Clube Coi no meu PC. Eu já entrei em contato com eles e eles falaram que realmente eu fui a única que deu esse problema. Então, é isso. Não vou ter cupico no MTC não Eu ia fazer minha sala, arrumar ela bonitinha e tudo mais E tentar fazer roupas Mas a gente vai tentar arrumar isso ainda Por enquanto a gente vai ficar aqui no celularzinho mesmo, beleza? Bom, primeiro, né, prioridade é eu me arrumar Eu me fazer de Halloween Ah, quanta coisa legal Ai, ai, ai Óbvio que eu quero essa abóbora eu quero esse morcego também nossa senhora, vou me esbaldar Vamos ver esse cabelo Não, quero um cabelo tipo meu Nossa, já quero esse, esse negócio Brinquedo Ah, que lindo, que lindo Ele é um pouco grande, mas eu achei lindo Deixa eu ver esse brinquedo <risos> Ai meu Deus do é céu, que fofo Incrível, gente, incrível. Ai, que fofinho. Tá, vou deixar você aqui, caso o quê? Nossa senhora, eu não posso comprar o dragão, porque o dragão vai... Meu, eu quero esse dragão, gloobico e me dá o dragão. Me dá o dragão, por favor, eu vou chorar. Se eu tivesse dinheiro, eu não ia comprar porque eu sou pão mas eu quero o dragão. Que bicho esquisito, sai. Bom... Vamos ver se alguém anda fazendo algo de Halloween. A gente vai ser uma bruxinha, né, gente? Então eu preciso de. Lembrando, chapéuzinho, preciso de. Uma varinha. Bom, uma varinha não vai. Varinha nenhum vassoura, acho que não vai dar, porque eu vou ficar segurando o meu bicho de pelos que eu consentei, né? Então a gente vai vir aqui, vai colocar cabeça e designer. Vamos ver se um designer tem. Que legal essas. My... Meu Deus, as pessoas são incríveis Ai, olha esse cabelo Gostei, gostei, gostei Bem cabelo de bruxa, deixa eu ver esse Não gostei Fantasmas de Halloween Ai, que bonitinho Olha Perfeito esses olhos Eu tô chocada Nossa, já vou deixar aqui Quero saber como é que eu vou achar um chapéu de bruxa. Ai, que lindinhos esses cabelos. Nossa, eles são muito de bruxinha. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Nossa, nossa, é esse cabelo. Vou até apagar os outros aqui. Porque eu quero esse cabelo. Ou um cabelo preto e branco dessa forma mesmo. Ai, que... Caramba, quem é a pessoa talentosa que fez tudo isso? Deixa eu ver se tem mais. Tem de diabinho. Olha, eu acho que daqui a pouco a gente encontra um chapéu de bruxa. Não acredito nisso. Exatamente o meu cabelo. Esses todos são lindos. Eu vou comprar todos eles. Mas a gente vai com esse, obviamente. Obviamente. Porque a gente tem ele na minha cabeça. Bom, eu vou ativar aqui. Vamos ver se eu encontro um chapéu. Não tem como pesquisar? Tem, tem como... Ai, eu sou muito burra. Vamos procurar por Witch. Encontramos algumas coisas aqui Já encontramos algumas coisas Mas daí eu vou ter que, ó, oh, eu tô com esse brinco Do oizy aqui, vou ter que mudar pro pentagrama Desse jeito Nossa, essas pessoas que fazem... Achei! Ah, não, é assim que eu quero Não esse Esse preto mesmo, é bem isso Ok, hum, eu não sei Esse vestido, eu sinto que ele poderia ser melhor, sabe Então eu vou tirar ele daqui Vamos pesquisar por bruxa também Ver o que aparece aqui Ah! Ai, mas... Não, não, eu quero aquele. Calma, eu quero a vassoura. Deixa eu só tirar a vassoura por enquanto pra eu poder enxergar, né? Definitivamente vai ser essa minha roupa. Ai, não. Vou ter que ficar sem fantasminha. Pode pôr esse e esse? Pode que eu tô achando demais. Ela tá incrível. Eu vou comprar todas essas coisas aqui. Caramba, eu vou gastar bastante. Vou gastar 2 mil. Como que isso tudo vai dar 2 mil? Ah, os morcegos custam 700, cara. Grifo, filhote. É, tchau, grifo. Tá, vou tirar a abóbora também. E fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu preciso de outro fundo agora. As unhas estão rosa, mas elas parecem pretas nessa luz, então eu vou deixar. Nossa, gastei 2 mil de uma vez só. Eu, eu tô. Não sei, não sei o que eu tô. Plano de fundo, plano de fundo. Vamos ver se tem um plano de fundo de terror. Não tem. Ai, ah, esse aqui. Não, meu Deus do céu. Uma chusqueira aquilo. Achei que era tipo um inferno. Oh, será que tem como eu colocar uma asa no meu? Isso aqui mexe? Mexe. Tem massa de morcego? Qual é massa de morcego? Ah, isso aqui é literalmente um morcego. <risos> Ai, mas ficou pequeno. Achei que era maior. É, agora eu vou procurar um plano de fundo. Esse, perfeito. E dar-lhe comprar, né? Só esses dois itens. E perfeito. Agora a gente terminou. Vamos até tirar uma foto pra nossa Thumb. Ops. Tem morcego voando na minha cara. Bem na minha foto Thumb. Oi, amiga. Vou postar no meu mural. Ok, agora a gente vai fazer uma coisa incrível. Nem sei o que fazer agora, a gente tem que ir pra alguma festa pra mostrar o meu look fantasmagórico, entende? Que é bruxa, na verdade. Onde estão seus amigos? Vou, vou seguir algum amigo meu. Não vou ser nenhum lugar que eles estão. Eu quero ir pra um Halloween. DJ level up Brasil. Não, eu quero aqui tem bastante gente pra mostrar meu look. Cabaré. Vamos entrar no cabaré de novo. Ai, droga, me barraram. Bebê. Ai gente, desculpa, eu achei que beber outra coisa Eu nem tô chamando atenção aqui, né Olha eu voando E os morcegos atrás Oi amiga Que linda, oi Vou tirar uma foto A gente tá muito bela Ela senta Ai que charme Isso, olha Ninguém vai falar comigo não Olha ele tem é um dragão, ele é rico Devemos nos aproximar e pedir presente, como todo mundo fez comigo. Eu não dei presente pra ninguém. Agora vocês me fizeram me sentir mal que eu não dei presente pra ninguém. Calma. Agora eu vou dar presente pra alguém. Pra quem foi legal comigo e só. Pra quem veio falar comigo, falou que, que se inscreveu, que assistiu meu canal. Vamos ver. Moça, pode me dar... Não, né? a pessoa vem me pedir presente, vou deletar quem veio só me pedir presente. Oi, oh, assiste oh, é seu canal. Gostei muito. Ó, oh, É pra você mesmo, amiga. Ai, que linda que você é. Você veio e você foi forfa comigo, e eu vou te dar um presente eu vou vou pre distribuir presentes até 200cc, então parabéns Obrigada por ser legal comigo e assistir meu canal. Tô, tô muito Papai Noel, né? Na data errada, mas tô muito Papai Noel, porque eu dei presente no Stardoll. Tô... Perdoem os botões do Dente Acontece. Dei presente no Stardoll, agora todo dando no Clube Coin, fofa. Ai, você fez no YouTube muito bom. Luciano, você também vai ganhar um presente? Uau, afaste-se, esposa se aumenta. Devo eu dar um presente? Ah, ok, ó. Ele quer uma coisa bem baratinha de 69. Obrigada por assistir meu canal. Se a pessoa não tá assistindo meu canal, ela vai receber e vai ficar... Nossa, mas eu nem tô assistindo, ela vai assistir. Que esquife. Ah, esse aqui, gente, ele super me ajudou. Ele me ajudou muito, muito mesmo. Muito mesmo, sério. Ele foi muito legal comigo. Me ajudou demais, eu vou dar alguma coisa eu Vou dar esse aqui só porque a gente tá no Halloween Feliz Halloween Obrigada pela ajuda Vi seu vídeo sobre Clube Coi no canal Amiga, você tá sem rosto, mas eu adorei Vou te dar alguma coisa, o que você quer Ah, vou dar esse brinquedo já que é novo e ela quer esse brinquedo, né Obrigada por assistir Meu canal. Tchau, Mikasa. Ó, oh, essa pessoa também ofereceu ajuda. Super fofo. Inclusive, não tem nada. Como é que eu vou dar presente para ele? Como é que dá presente para alguém que... Ai, tem tá um unicórnio. Acho que eu não precisa de nada. Oi, oh, amo seus vídeos. Nicole, assim você me ganha. Ai, que cara essas coisas que a senhora é né? Mas... Não é 200, então eu vou te dar. Obrigada por assistir meu canal. Vai, vai, eu vou chegar a 5 mil ali, daí eu paro. Oi, não acredito, sou inscrito no seu canal. Obrigada por assistir. Eu. Espero que você goste do seu presente, tá? Volta aqui pra comentar depois é isso gente, distribuímos presentes, chegamos a 4.900 estamos toda gótica linda, maravilhosa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, de comentar aqui se você foi uma das pessoas que recebeu um presente de mim no Clube Coe. E não adianta vir me pedir presente que eu não vou mandar mais. Eu mandei para as pessoas que vieram falar para mim que elas assistiram meu canal, que fizeram todo o trabalho de vir conversar comigo, a mesmíssima coisa que eu fiz no StarDoll. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!